Eu sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, hoje será um vlog, hoje vamos viajar para Barcelona, vou viajar com os meus amigos, uh, a Amora está aqui. Hi guys, Hi guys. Hi. Ela está cansada, não sei, mas já, yeah, estamos aqui à espera, ainda uh, não são 11 horas, vamos sair às 11, porque a Amora mora longe, estamos na casa dela. Vamos nos encontrar com o Steven no aeroporto. Yeah. Estou abaixando os baby hairs e então estou assim por enquanto. Mas depois vou tirar, não se preocupe. Outfit, muito básico, porque a viagem só por uma hora. Yeah. A viagem só por uma hora e eu vou levantar coisas porque eu vou recolher as minhas coisas que deixei em Barcelona. Então não vale a pena ir todos os trabalhadores. Say hi. hi. Yeah, today. Steven. So, Steven. how are you guys feeling? I'm excited. You excited? Me too. Me too. My primeira viagem com amigas. Então estamos aqui no restaurante para comprar um paeia. Mara, vais conseguir acabar isso? Eu consigo acabar isso. Consegues? Mas. Eu Tinto. não sei, não prometo nada. Eu estou a confirmar agora. Estou a confirmar. Não vou comer lasanha porque eu não como essas Se coisas. Não isso, Se não acabares. Se não acabares, I don't know. You don't know? Enfim. Vamos à la praia. Sentimento muito Dana, dale, dale, dale. Descarte! Chora, Scrooge, chora! Ok, ok, ok, ok! Olá pessoal, sou eu, Steven. E yeah, é a minha segunda vez aqui no canal da Tayha. Uh, estamos aqui em Barcelona. Esse é o nosso segundo dia. Ontem não filmamos porque estávamos bem cansados. E também ainda estávamos a settle down, a nos instalar aqui e etc. Portanto, não deu o mesmo tempo para filmar e a mora está aí atrás. Ooh, you look cute. Uh, e yeah. então ontem tivemos a passear um pouco. O que é que nós fizemos? Chegamos a casa depois. Uh, we went out. Jantamos. Fomos logo jantar. Fomos ajudar a Taia. Ah, chegamos a casa. Fomos ajudar a Taia para pegar as coisas dela na residência. Uh, que é basicamente o objetivo da viagem uh, depois daí, we came back para casa, deixar as coisas e fomos uh, depois jantar uh, jantamos num restaurante aí também, a comida não era nada boa se vocês vierem para Barcelona e quiserem provar a pae paella, né? é isso de seafood, que foi o que eu e a Maura comemos sinceramente não recomendo, pelo menos naquele sítio mas se vocês são aventureiros e querem gastar dinheiro, o dinheiro não lhes vai de faltar. É isso, é you é can é always Você é. it. sempre it was tem para novos. E, é. Que é. É. e é. Que foi kinda um é. expensive. É. Sim, mas é sempre. Mas é. pronto. É. Uh, depois daí, tivemos a andar pela praia uh, até que. Olha, vimos boa gente nua. <risos> <risos> <laughs> yeah, people here just run around naked. É normal, they really don't care. That's life. Prontos. Uh, depois daí uh, chegamos a, tivemos a andar, andar, andar, andar. Até que chegamos a um place onde uh, with the clubhouses and restaurants and everything. And that was the craziest shit. <laughs> <laughs> Just remember Só estou aqui a me lembrar e foi mesmo way, bué crazy. Crazy. As pessoas, as meninas principalmente. Estavam um bê drunk, não conseguiam andar em condições. para depois com os saltos, aquelas. aquelas como é que é? Socas. Angames e tudo nos no <risos> pés. Aquelas socas, epá. a yeah, foi mesmo uma cena bê. And the craziest thing, guys. so nós estávamos a andar, né? Nós estávamos numa parte de cima, depois deixemos. E em cima havia tipo pontos que ligavam um ponto ao outro E eram aqueles aquelas pontes de madeira que tem tipo, espaços embaixo estás a ver? Estão a ver? Uh, então nós estávamos embaixo a andar, a passar pela ponte E tipo, suddenly, só começamos a ver uma cena cair assim Nós pensamos, Eu pensei pelo menos que era água, ou chuva, uma cena assim e eu quis passar normalmente. I was like, oh, isso é só água, não sei o quê. Don't worry. Demos a volta, passamos a ponte, olhamos para cima e eram duas uís, literalmente a fazer xixi na ponte. Literalmente a fazer xixi na. Se eu tivesse passado aí mesmo embaixo, seria o fim de tudo. Mas essa foi a cena mais crazy de ontem. Só as nuas. Meu das e o xixi. ok? Now I'm just gonna show you the house porque nós ontem não mostramos nada. Então pessoal, esta é a nossa entrada. So you come here, you enter, vocês entram e tem esta vista aqui. Deixa eu só fechar a porta. Tem esta vista aqui. Vai dar a esta mesinha assim de jantar e tal. E tem aqui esta, esta, este armário. aqui E tem uma cadeira para poderem escrever aí uma coisa se vocês quiserem. Parece really cute actually. Uh, e depois, aqui tem esta porta onde tem as cenas assim com tipo, a máquina de lavar, os uh, fregonas, coisas de limpeza e tal. So, yeah, there's that. E depois temos esta porta aqui. É já a segunda porta vai dar-nos a casa de banho. A casa de banho é assim. It's pretty nice, uh, é espaçosa e este é o chuveiro. And this is me. Hi, hello um... cute. Não, O que vocês acham do meu outro vídeo. Eu vou mostrar-vos depois o outro vídeo inteiro e vocês digam-me o que é que acham, ok? Bye! E depois temos esta vista aqui, assim o corredor, aquela taia. Ela está só a preparar enquanto que eu faço. Esta hora. E temos aqui esta porta que é o meu broom. Por acaso eu achava que fosse muito maior nas fotografias estavam. Nas fotografias estavam diferentes, mas pronto, esse é o meu room organizado tal como eu sou. E aqui temos a minha mala e o guarda-roupa. Não tem bom, isso. Yeah. A única cena é que não tem muito. muita entrada de ar. A única entrada de ar é esta aqui. Vai dar para aquela mesinha. Mas pronto, não tem nenhum problema. Estamos aqui a cozinha. It's really cute and small. Mas já dá uma cena. Não há talheiras, mas há pratos e copos, Where's the sense in that the fuck? E depois temos aqui a Mora outra vez na sala, dessa vez. <risos> E temos aqui a cama da Maura e da Taia que fica na sala. <risos> na sala. Elas dormem na sala, yeah, e eu estou no quarto. Pronto, e depois temos aqui esta varandazinha que vai dar-nos a vista de fora. Digam olá Barcelona, bom dia Barcelona. Yeah. E temos a hora outra vez. <risos> ok pessoal, já vos mostrei o, o apartamento. Uh, é pequeno, mas é bonito, é aconchegante, é confortável. Uh, agora nós vamos acabar de nos preparar e vamos agora tomar o pequeno almoço. Uh, where? Eat My Trip. Eat My Trip. <laughs> <laughs> stop, stop. Yeah. O nome é Eat My Trip. <laughs> Vamos ao Vamos ao eat my trip. Uh -huh. Depois vamos ao Museu do Picasso. Vocês. Is... Oh. Okay, we're feeling good, looking good. Don't walk too fast. Hey, Mara. Hey, Steven. Hey. Urso blogueiro. Blogueiros. Então, se acho que comer o quê? I don't know, vou ver o menu agora. Depois. E tu, Maura? Temos <laughs> dois menus. Aí tem o menu. Estamos aqui. Parece é um sítio assim meio fixe, tranquilo. Yeah. Então, eu vou comer esse hambúrguer aqui de frango Tem batatas, tem saladinha, tem uva. Não sei porquê uma... São ovos calfados com bacon, um, pão, batatas oh, E uma liga ah, de sim, queijo E tem aqui uma caça de champanhe O Steven também tem eu tenho A Thaia basic. Steven. Olha a comida do Steven Sweetness Overload, adoro Steven, explica o que comer Eu vou comer uh, Chama-se Party Pancake É uma pan, panque uh, São panquecas with, with coisas doces Tem frutas, tem... isso é o okay. que? Marmelada? I don't know Tem... Um, sauces, acho que isso é doce de leite Não, doce de leite está aí atrás Eu estou aqui, não sei o que é que é, honestly. E tem mais aí, acho que é chocolate E pronto, e tem o O enorme algodão doce aqui Que eu acho que é o O wow factor do meu prato O que vocês Então é isso que estamos a comer tem sumo Olha para We're going to drip check. Is <laughs> this Steven? Ooh! I'm the shades. the shades? Oh my gosh! Mata. Mata, Steven. Mata. Mata. Turn around. Nice consegue you can see Ooh, provocative! Yes! <laughs> Oh my gosh! Oh <laughs> the shoes! <laughs> oh girl! Oh, the boys are only damn. Everybody pay attention. It's my pretty boy flag! <laughs> <Amor. laughs> no, eu vou sair para muito, yeah? No é normal. Eu sou amiga. Eu tirei a foto. Então estamos na Plaza de Catalunha. Yeah. Eu não gosto de pombos. Mara, gostas de pombos? Gosto. Really? They hear so many diseases. I don't mind them, hmm? me incomodam. Também não tenho medo. Steven, tenho medo. Também, também tem medo. medo de pombos? Não. Então vamos lá, nos pombos, nos pombinhos. Vamos lá. Estamos num museu, mas não podemos mostrar muita coisa. Mas está aqui o Picasso. Picasso é nóis! Estamos numa praça. Mercado, né? Estão a tirar fotos. Like that is too much for both legs. It's too much. Ela está <laughs> a pôr manteiga de karité nas minhas pernas. Vamos sair. Ei, ei, ei, Mauré. <laughs> e o Steven está embora na cozinha. Meu top. Yeah. Tão bons amigos. They're good. Troquei de roupa <laughs> novamente. Eles não trocaram de roupa, mas eu troquei e estou descendo elas porque estou cansada de andar de tempo. Estava doente. Yeah. E agora estamos na Sagrada Família. Então, como você está? A mãe turista aqui já está dá-te sentido. Como? Vocês não sabem ser turistas, entretanto, estamos aqui, Amigo, mas eles não, querem, eles não querem entrar. Mas não é que... assim, eu não estou vestida para, para entrar. Nem ela. Olha, peito perna, Racha, mas é um lugar turístico. Steven. Sim, vai tirar a tua camisa, vai tirar o bib. Vai tirar o bibi? <risos> Então, Vamos encostar porque é tem diferentes lados. É Infelizmente, nós já vamos embora no sábado. Amanhã vamos fazer o teste e hoje à noite vamos jantar. No nosso Airbnb, porque até agora não encontramos um bom restaurante. E depois vamos sair, vamos ser jovens. Talvez não vou filmar aí. Porque olha para os churros bem grandes, mas também queres provar? Então estamos aqui. É bem grande, aqui em cima tem frutas. Nunca percebi. Porque é desse detalhe. Ou já Santos ou não sei quem aí. Hey. Eu prefiro o lado antigo mais que o lado novo. Seu é lado novo, seu é lado antigo. Eu acho que há mais detalhes e mais caráter. Caráter. Ah, pá, já. perceberam. Estamos num beco. Estamos num beco. Estamos no bed, bed, Mas vamos agora museu yeah. do Picasso. Do Picasso. Uh -huh. Já chegamos basicamente. Já chegamos já na verdade. Okay. Mas ainda não sabemos onde é que é a entrada. E vamos show you guys. Around. Around, yeah. stay calm. Então tenho muita fome, já não estou com muita vontade de andar à toa mas estou aqui porque vamos sair às 20, 19 horas. Então, quero é só aguentar. Depois vamos chegar em casa e comer. Me dá todo your money, give me your money. Oh. <laughs> <You're> <laughs> good, <laughs> hey guys, it's me. Maura, vou fazer um takeover porque até está cansada e está aqui o Steven. Olá. Então, fomos para o museu, mas já não havia um bilhete, estava tudo esgotado. Então, hoje não aproveitamos tão bem o dia, mas se calhar amanhã será melhor. Agora não sei onde é que vamos, vamos aonde? Vamos para a Catedral, né? Yeah. Ou vamos só andar, passear um bocado e depois à noite... E take pictures. take pictures Porque ainda não tiramos fotos. Bem, tiramos algumas, mas ainda não são instagramáveis. <risos> <risos> então, sim. Depois à noite, vamos comer alguma coisa e go clubbing. That party life. Uh, Not really clubbing. Try that Barcelona party life. Mas foi bué, fixe. fizemos poucas coisas, mas foram entertaining. Foram agradáveis e a companhia também ajudou muito. Shout out to Steven and Taya. Hi. Hi. Sim, mas amanhã já temos boas planos para amanhã. Amanhã será um dia super booked. Vamos ficar super cansados porque temos que compensar. Porque hoje foi um lazy day. Eu sou boa turista. Eles são lazy, these guys. Deixa eu já vos falar. Andamos um bocado, já ficam cansados. Amanhã isso não vai acontecer. Não vou permitir, não é turista, era sério, os pés vão ficar cansados. Os pés já cansados. Sim. A mãe vão ficar ainda mais cansados, vê só. Hoje não fizemos nada, estão com os pés cansados. Eles estão de tênis, eu estou de sandália. Chega! Essa amiga fala toa. Ela estava de tênis. Enfim. Mas imagina, All Stars não é para andar muito. Ok. Ok, eu... Jesus Christ. Enfim, mas amanhã, amanhã temos uma missão. Temos que cumprir essa missão. So I can feel um fulfilled Ficou. for this trip. But guys, follow me on Instagram. Que você sabe falar espanhol? Não. E tu? Não, não aprendeste nada ainda. Vale, vale. Eu <risos> <risos> sou um pouquinho. Então. Uh, trying to show off. Cavalinho! cavalo maluco. Cavalo maluco. a estrutura dessa catedral Olha, olha. estamos aqui olha para a câmera. comida pedimos Vamos pizza Vamos Uh, vamos sair mais tarde, mas queríamos andar em condições, porque estamos a ver que, as, que, que os restaurantes que estamos a escolher não são das boas E queremos comer antes de sair, porque acho que vamos ficar muito tempo na rua Estamos aqui, Steven, Amara Então, estamos aqui, vamos a comer, compramos uma pizza Para licença, estás na cozinha? Compramos uma pizza. Comentamos mais duas. <risos> para depois, essa pizza. Porta estações, né? E batatas. Ele nem dá para falar para ti. Enfim, nem vamos contar <risos> o que está a passar aqui. Para não envergonhar a Maura. <risos> mas, já. Yeah, we gonna eat. I'm gonna eat. I'm so hungry. Estamos <risos> mesa, mas estamos aqui. You know, you guys don't have to a eat, so I going to rasgue These pizza spices are big. What do you mean? Do Hi guys, hoje é o terceiro dia. Terceiro dia, é o terceiro dia. Fizemos o teste há pouco tempo, os nossos testes saíram negativo e amanhã vamos viajar. Hoje eu não sei o que vamos fazer, a, a Maura que está em disso. Estou a que estou muito cansada, dormimos muito tarde e acordamos muito cedo e estamos partidos. <risos> o Steven que vos mostre. <risos> Mas é, não se passa nada muito grave. E vou continuar a vos dar informações durante o dia, porque neste momento estou muito perdida. Acho que vamos, vamos comer as pizzas que compramos. Nem mostrei, nem mostrei as pizzas que, que encomendamos. Mas já, é, vamos comer pizza para o pequeno almoço, compramos algo para beber e. é, é isso. Compramos pizza de queijo, de bacon. E outra pizza. E outra pizza é de. Eu sinceramente não sei se isso é pizza de quê. <risos> tem tomates, tem. Tem. <risos> mozzarella. Hum? É pizza de mo mozzarella. Yeah. Ligamos ao forno. Está aí aquecer. Mas é. Maurima. How are you feeling? Estou cansada. <laughs> Isso Já estou aqui a lembrar. E temos que aproveitar o dia. Steven está indecido, não sabe se está bem. Estás bem, Steven? Ainda quero bonita. <risos> Eu também. <tô> <risos> Cá estamos nós, mais acordados, bonitos. Hi. That's Steven. And this is me. I look so cute. I really like my outfit. She do the don't think that. africano. E agora? Os brincos. A dona Paulina me ofereceu. Essa chave. E outfit. dela. Pose. Pose. Pose. Essa é a I think Acho que assim, I não tirei my chave. Mas é que espinjar da daqui. Estamos cansados, mais lindos. I can't get over this. Yeah. Yeah. Então hoje nós vamos para imprimir umas coisinhas que eu preciso. Vamos tirar fotos no castelo. Vamos mais aonde? O Museu. Museu do Picasso. E isso? Yeah. Yes. Oh. bem grande, bem lindo. Ah, é pastelaria preferida aqui em Barcelona eu vim comprar esse bolo, Red Velvet eu adoro esse bolo estamos aqui no mundo da Maura Zara, né? É. Zara bem grande eu não vou comprar nada a Maura quer comprar algo Maura, vais comprar o que? vou comprar esse vestido, tá bem e vou procurar mais alguma coisa Ok, a única coisa que eu achei fixe aqui É essa parte aqui da Zara Beauty Bem fixe Olhem só Permis Lush Batom Não nada, não Sem ficha Estamos no museu do Picasso Voltamos, conseguimos, conseguimos. Não conseguimos, mas graças a mim Voltamos hoje e conseguimos Ok <risos> Eu não sei bem o que é isso Também não estou a perceber se é a arte dele porque isso aqui medalhão medalhão tá aqui o pai o líder e é isso? são as pessoas da loja que ele roubou Então, Steven e Amara pediram empanadas. Gostaste? Não, de porque... cara. Gostaste Não, não grandes. Estão assim, super especiais, né? Eu gostei muito. Eu gostei. Eu gostei muito, né? Sequer o Levante Tan, eu dava um.. acho que dava um 10, ou não. Okay. I É. swear, like okay. Sete. Sete. Eu pedi croquetas de carne, super basic, e Sprite. Steven pediu sumo, Mara pediu sumo. A carne Estamos... podia ter mais sabor. Mostra aqui. Qual é o sabor que não tem aqui para ti? <risos> então, Steven pediu um hambúrguer de. de é. Shilanga. Eu pedi um hambúrguer de pavilhão ou whatever. A Mara pediu isso, o okay? Vitela, vamos ver aquela vitela. sei. Hi guys, it's me Maura again. Vamos dar um update sobre a nossa saída. Acabamos de comer agora, estamos completos. Bem, não comemos, mas estamos completos. Como viram, eu pedi uma vitela com. Maçã caramelizada, batatas fritas, os que não hambúrguer, os básicos. Não sei para guys. Eu gostei do meu prato, não consegui acabar, mas gostei. But if I had to rate it, I would give it. Ah, sim, desculpa, Tem esse problema. Se tivesse que classificar, acho que daria um certo. Estava ok. A comida aqui também, no geral, foi boa mas não está assim um não está you know, faltando alguma coisa a Thaya okay. e o Steven também não acabaram a eu não gostou do hambúrguer qual era a tartudaria, uh, Thaya? a batata frita estava muito salgada a batata frita estava salgada ela mal tocou, não gostou o Steven também mal comeu <risos> mas veja o takeaway, Steven qual era a tartudaria? eu já tinha dado antes acho que era um não? Set. um sete, um set, um set, um mas ele não acabou mas o restaurante é super fixe, o ambiente é bom. E o ambiente é agradável, dá-me sentir confortável. Tem música, a música é agradável. A comida é... Ah, é. e boa. Não achaste? Hum, Não. Conhecemos todas é as frio. músicas. Está frio, mas lá fora está calor, então entende-se. As músicas. <risos> Nós conhecemos todas as músicas, as músicas não são cada vez. Não, até Steven, são, são mesmo a really good time. Fiquei a rir o tempo todo. Assim que eu chegar a casa, vou estar a pensar na viagem até. e yeah, vou sentir a culpa de saudades E o que to know? Tu, tu conheces melhor os teus amigos quando viajas com eles. Recomendo. Eu <risos> Não, não, tu tu ficas a saber outros detalhes, tipo o oh, Steven, manda bue. You wouldn't know that, sim. Eu mando bue. Manda... Ah, yeah. Não tinha como saber isso, só assim num dia tinha numa saída, não. É, eh, o, o Steven, não para de mesmo. A minha irmã também diz isso, quando mandava <laughs> <laughs> Chato Chato. Porque eu não fui para fazer essas Africa coisas eu não fui para ajudar as pessoas a fazer isso E ele é abusado A Amara está a falar muito E se vai me doer para editar. Então cortei A Amara gostou muito eu Gostei muito, sim yeah. yeah, Vamos ver a Amara mais se vezes aqui quiser. quiser. Se quiserem é um like, vídeo Vai nos comentários e põe aí mm -hmm. no teu review Não, se quiserem um vídeo meu a falar mais sobre a viagem Abre teu canal. Vem! Então uma coisa que vocês não sabem sobre a Maura é que ela tem um o poder <risos> de descansar com os olhos fechados assim e não dormir Sim, eu estou a descansar tô a É ok, muito bem Hello guys São 7 da manhã Hoje vamos embora Ontem não estava me sentir bem, então a Maura e a Esqueceram de vos levar I'm so sorry, esqueceram um, Maura, say hi Olá pessoal, bom dia Bom dia. Olá pessoal, sou eu outra vez, Steven, uh, e vim aqui dar uma introdução ao final do ao vlog da Taia uh, Ontem paramos no almoço, uh, depois do almoço o que é que nós fizemos, nós fomos, voltamos para casa diretamente, né? Yeah. voltamos para casa e depois uh, não sabíamos se íamos sair, se íamos ficar em casa, mas a Mora quis sair, uh, então decidimos sair. Entretanto, a Taia apanhou dor de barriga, she wasn't feeling well, uh, E yeah, já estava a acontecer uma coisa aí muito estranha, ninguém estava a entender. <risos> então, mas a Mora como quis aproveitar a última noite cá em Barcelona e eu também. Uh, então fomos jantar ao El Nacional, que é um espaço onde, onde, onde tem vários restaurantes aí tu podes escolher qual é que tu queres e, e pronto, é como se fosse um mercado. Yeah. Então nós fomos é um ao... Fino. Ninguém te diga? aí é um mercado fino. Yeah, e é um mercado fino, não é um mercado tipo o um mercado da Ribeira ou uma coisa assim. E yeah. a Maura meteu um, um macacão com uns high heels, uns saltos altos e meteu um pular. Só que o que é que aconteceu? Quando nós deixamos do táxi. Tá <risos> <risos> Deixamos já do táxi. Logo que ela pôs o pé no chão, o fio dela estragou. Juro. o fio dela, um fio assim, bem giro, com brilhantes, e foi really bougie. Yeah, estragou logo, a cena perdeu, aquela cena para fechar perdeu-se, etc. Então, chegou-se kind of upset. Mas depois, como ela não podia ficar upset a noite toda, <risos> yeah. ficou bem depois. E yeah, vamos já Como é, qual é o nome do coisa? o Brasa? La Brasaria. Foi onde nós jantámos. Tivemos só entradas e bebidas, e yeah, não tivemos o prato principal. Ah, e uma sobremesa também para dividir e yeah, aí was pretty nice tivemos um olha Taya. Nice. tivemos um bom tempo juntos e depois voltamos para casa lá por volta da meia-noite e meia and we slept dormimos até hoje e hoje é o dia que estamos a voltar para casa já acabamos de preparar as cenas as you can see as malas já estão aqui uh, vamos fazer o check-out daqui a pouco um... e a really yeah, Epa, gostamos muito da viagem, foi muito fun, foi uma cidade nova para mim e para a Maura, uh, então, yeah, mais uma experience para meter uh, nos livros. Portanto, é isso, vamos sair daqui a pouco, vamos ao aeroporto, eu vejo-vos mais tarde, acho, né? Então, yeah, bye guys, espero que esteja a gostar uh, do vlog dessa parte final e que acompanhe até o fim. Bye. Minha mãe, E esse é o fim do vlog. Obrigada por ter assistido. Se gostaram, não esqueçam de deixar um like, se inscrever, comentar e partilhar com os amigos. É isso. Bye! Oh.